Olá, servidores e servidoras, nós estamos aí num processo de mobilização muito grande, importante para derrotar o projeto da Previdência. Esse é um dos piores projetos. Mas quero aqui resgatar uma questão importante, porque nessa mobilização todas nós tivemos vários avanços, o Wagner vai falar aqui do processo das emendas, mas eu quero dizer para vocês que falta uma. uma. Uma emenda que é a questão da pensão por morte. Infelizmente, Continua sendo 50%. Aquela conquista de 2020, foi o prefeito mandou um projeto, acho que todo mundo já está acompanhando, e ainda não tem nenhuma emenda em relação a essa questão. Como também a, a pensão escalonada. Tem que ainda ter muita mobilização, pressão, são dois dias importantes de mobilização que nós sabemos que você sabe fazer. Cada servidor sabe como trabalhar, mobilizar, para a gente... É ser vitorioso nesse processo, amanhã está marcada a sessão de câmara, eu espero que a gente consiga suspender de novo, ou derrotar. Oi, tudo bom pessoal? É importante a presença de todos os servidores, tanto da ativa como os aposentados, amanhã na sessão de câmara a partir das 16 horas. Por quê? Independente da emenda que for colocada, da emenda 53, 54, até o número 61, no projeto de lei complementar número 3, ou mesmo as emendas do projeto de emenda à lei orgânica, projeto Pelon número 1, essas emendas, elas vêm atenuar a maldade que o Felício está fazendo. As emendas vão modificar um pouco a maldade. Isso quer dizer o quê? Que o importante para todo servidor, seja aposentado e também o da ativa, é que o projeto seja rejeitado. Rejeitado. Porque só assim que a gente vai conseguir garantir aposentadoria digna e os direitos que hoje existem para todos os servidores. Amém? Então, fundamental é rejeitar o projeto. Vou falar aqui um pouco sobre os dois projetos. Nós temos o projeto de lei complementar número 3. Nesse projeto de lei complementar número 3, nós temos da emenda 53 até a emenda 61. Essas emendas poderão, se caso votar o projeto amanhã, poderão ser analisadas uma a uma: 53, 54, 55 até a número 61. Cada uma delas tem algumas mudanças, adiando o tempo para entrar a reforma, outras mexendo em alguns itens da reforma, mas não tirando aquela essência ruim do projeto. Da mesma maneira, tem o projeto de emenda à lei orgânica do município, Pelon número 1. Nesse projeto também tem algumas emendas. No projeto de emenda à lei orgânica tem um rito diferente, né? Votação nominal, tem que ter no mínimo 14 votos para aprovar a mudança. E ali tem também é, três emendas que foram feitas modificando um pouco é, desse processo. De qualquer forma, para a gente vencer essa situação toda, é primeiro derrotar o projeto com grande presença de vocês amanhã, a partir das 16 horas. É isso. Amanhã.